O oferecimento G2A. G2A, compra e venda de jogos baratos. Link na descrição, hein? Bye -bye. E aí galerinha, tudo joia com todos. Hoje estou aqui novamente para trazer o segundo Tesis Play para vocês e espero que gostem do conteúdo. E bem galerinha, tem aí na descrição os dois links para baixar o aplicativo. Tem um pelo site oficial do criador do mod. E também tem meu link direto que eu fiz pelo Google Drive. E para baixar via site oficial é só vocês irem no finalzinho da página onde eu mostro com o cursor. E o aplicativo tá livre de vírus ou qualquer maluário. Vocês vão clicar lá e vão esperar um pouco. Aí já vai começar a baixar o seu APK. Também tem agora uma outra opção, onde você vai poder entrar no link via Google Drive para baixar direto sem entrar no site. Aí depois você vai clicar naquela setinha no alto, mas você terá que ter uma conta do Google. Use o seu gerenciador de arquivos para localizar o APK. Aí depois você vai ver se você baixou pelo Google Drive ou se baixou pelo site. A diferença é que pelo site ele vem em e é só instalar. Mas se você baixou pelo Google Drive, você vai extrair e depois você vai instalar o APK. Depois de você instalar o APK, você vai entrar nele e vai esperar os 300 MB baixar. E depois você só precisa de botar a melhor idade que tem para jogar, mas você pode botar o que quiser. Depois você só precisa criar a sua linda boneca e depois ser feliz. E como você pode ver o dinheiro e tanto que nem combi foto. E galera esse foi o conteúdo não esqueça do meu like e obrigado pelos mil inscritos e beijos do Titiu. Oh!